Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, resolvi gravar um vídeo para falar um pouquinho sobre o Web 2.0 e Biblioteca 2.0, que é o tema da nossa unidade 1 da disciplina de TIC 2, tá? Claro que, mesmo assim, além de assistir esse vídeo, eu peço que vocês assistam, é, que vocês leiam, na verdade, né, o artigo de Forrest, né? e VARVAX 2019, que está disponível ali no Moodle e façam a atividade. Beleza, pessoal? O, o autor do, do artigo, ele foi meu colega no mestrado e no doutorado e o VARVAX foi meu orientador de mestrado, especialização e doutorado. Foi uma feliz coincidência, né? Na verdade, não escolhi de propósito por essa função, mas eu estava buscando sobre textos que tratassem de Web 2.0 é, e na verdade de Web 4.0 e Biblioteca 4.0, né? É, mas acabei encontrando esse artigo, essa publicação da revista ACB, tá? Então assim, pessoal, tá na nossa emenda falar sobre o Web 2.0, mas eu achei e eu vou falar sobre o Web 2.0 e o vídeo é sobre o Web 2.0. Mas eu achei muito importante que vocês lessem um artigo que falasse sobre a 4.0. Para quê? Para que vocês não fiquem defasados achando que a gente está na 2.0. A 2.0 já foi faz tempo, né? Inclusive o, o, os autores do, do artigo, eles comentam sobre isso, né? Que nós estamos atualmente na 3.0 e que a 4.0 são previsões né, pra, para o futuro. Então é sobre isso que nós falaremos no vídeo na aula de hoje, beleza? Então, vamos lá. Bom, é... o que, que vocês entendem tá? sobre o Web 2.0? Tá? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Ou se vocês não entendem nada, o que, que vem na cabeça de vocês quando alguém pergunta o que é web tá? o Web 2.0? O que seria essa Web 2.0? E o que, que a Web 2.0 tem a ver com a biblioteca 2.0 ou com a biblioteca 3.0 ou 4.0? Né? Tem tudo a ver, porque as, as bibliotecas, elas se inserem nas versões das tecnologias. Né? Então, a Web 2.0, a gente pressupõe né, que existiu uma Web 1.0. Então eu vou explicar para vocês o conceito, as características e as ferramentas da Web 2.0 e vou comparar a Web 1.0 com a 2.0, para vocês entenderem da onde partiu essa evolução. E na leitura do artigo de Forrest de Varvax 2019, vocês vão fazer esse contraponto e vão analisar toda a evolução tecnológica da Web 1.0, 2.0, 3 e 4.0, beleza? Então pessoal, essa apresentação ela está dividida em quatro tópicos. Né? Eu vou apresentar conceitos de web 2.0, apresentar as diferenças, vou apresentar as principais ferramentas que utilizam a tecnologia da web 2.0 e vou apresentar as características principais e, por último, considerações finais acerca da web 2.0. Bom, pessoal, eu deixei lá para vocês no Moodle, como leitura opcional um artigo de Tim O'Reilly da da Media Live Internacional, tá? O Tim O'Reilly pessoal, ele é muito famoso na nossa área, tá? Ele só é nada mais nada menos que o criador da web, né? Então ele ele é físico, né? Ele, ele trabalha trabalhava numa empresa é que envolvia é, as questões de... Ele começou a se preocupar com as questões da rede, da tecnologia, do acesso à informação, e ele foi um dos precursores e desenvolvedores do, do conceito de redes, tá? Então, é, só para mostrar aqui para vocês, né? porque às vezes vocês vão ver ah, figurinhas talimbadas nas leituras, né? É esse mesmo, tá? Então, pessoal, o Tinha, o Rail, é, ele também estuda né, sobre o movimento de software livre e código livre. E ele que popularizou o termo open source, né, que é fonte código aberto. E ele também é o criador da expressão Web 2.0 tá? Ele interessou sobre isso no ensino médio após a graduação em Harvard, né? E ele é formado, é, na verdade, ele tem várias formações, tá? Deixa eu voltar aqui para outra fonte que tem a biografia dele. Ele, ele tem 67, 67 anos, ele nasceu na Irlanda, tem alguma coisa sobre a formação dele, né? Deixa eu só colocar só no Google só para eu ter certeza, né? Ele é, ele tem duas formações acadêmicas. Deixa eu só verificar uma coisa. Tá, ele tem bacharelado em Filologia Clássica e passou a se envolver no campo de manuais de computação. Ele, ele se envolveu numa disputa com a Amazon, né, contra a patente do One Click por parte da Amazon. Bom, é isso, tá? Se vocês quiserem pesquisar mais, ele é uma, uma figurinha tarimbada aqui no nosso meio, na nossa área. E o artigo que eu deixei disponível no Moodle para vocês fazerem a leitura é o artigo que ele escreveu, que é, na verdade, uma tradução de uma conferência que ele participou lá em 2004, na empresa dele, falando sobre... Uh, o conceito de web 2.0, tá? Então eu deixei esse artigo do O'Reilly como uma leitura opcional, mas super recomendo que vocês leiam esse material, tá? Esse artigo é um artigo esse aqui, pessoal, que é a web 2.0 O'Reilly, tá? É bem interessante, bem bacana para vocês poderem embasar e fundamentar. Aí o conceito de Web 2.0, tá? Padrões de design e modelos de negócio para uma nova geração de softwares. Ele é um pouquinho extenso, assim, ele tem umas 30 páginas, mas é uma literatura bem tranquila, assim, bem fácil, bem é, interessante, tá? De ler. Bom, é, a gente pode considerar que após o surgimento da Web 2.0, né? houve uma reconfiguração nos processos de produção e organização de todo o conhecimento na internet. tá? Então uma palavra chave que eu acho que é muito importante vocês se atentarem, que quando falar de Web 2.0, vocês têm que entender que existe um conceito que é a abordagem centrada no usuário, tá? E a Web 2.0 ela também trouxe uh, uma cultura de pertencimento à comunidade tá? e uma política de compartilhamento das informações, que até então, antes do surgimento da Web 2.0, não existia essa cultura de compartilhar, de ter acesso aberto, de ter acesso livre. E o usuário ele é o próprio produtor da informação. Ele não é mais apenas um mero consumidor passivo. Beleza? Então, é... conceitos né, de Web 2.0 e da onde surgiu esse contexto né, da Web 2.0. Então, surgiram vários efeitos na rede resultante das contribuições dos usuários. né. Então, os usuários passaram a adicionar valor às informações. Só que para que a gente pudesse, é, a gente coloca no papel de, de usuários da web, da rede, né? Para que nós pudéssemos é, colaborar com o que a gente sabe, né? Por exemplo, hoje em dia a gente encontra tudo, gente, na internet. Receita de bolo, como tocar violão, como consertar uma porta. Eu, esses dias, estava tentando fazer o cabeamento de, de rede da, com cabo internet, né? Com cabo de rede na, no meu quarto, porque... Fechando as duas portas aqui, né, do apartamento que eu me mudei recentemente, eu não conseguia ter acesso ao Wi-Fi, né, que fica na sala, ao modem que fica na sala. Então, eu tive, eu consegui fazer isso pelo YouTube, né? Então, com o YouTube a gente consegue fazer muita coisa. Então, as empresas, elas começaram a criar padrões para agregar dados para o usuário, né? E, pra, e, consequentemente, o usuário passou aí a gerar valor é, com, esses, com essas tecnologias, né? com esses aplicativos. Então, é, a filosofia por trás da Web 2.0 é sempre que os sistemas, né? as mídias sociais, as redes sociais, os conteúdos sempre vão ficar mais ricos quanto mais pessoas utilizarem. E é o que acontece hoje em dia. né Tem várias pessoas produzindo e consumindo informações, é, dando palestra, dando curso, ensinando a fazer coisas. Então, tudo isso está inserido dentro do contexto da Web 2.0. Então, é, em termos conceituais, né, a Web 2.0 é considerada a segunda geração que veio né, antes, quem veio a 1.0, de comunidades e serviços, tendo como conceito a Web como uma plataforma, né, envolvendo o Aplicativos baseados em folksonomia, redes sociais, blogs e tecnologia da informação. Para quem não sabe, o wiki, eu acho que vocês já sabem, né? Porque a gente até usa no Moodle na nossa disciplina. O wiki é uma tecnologia, né, de edição rápida, na qual qualquer pessoa tem o poder de editar e alterar as informações, né? Folksonomia, para quem não sabe, uh, o folk vem de cultura, né, de pessoas. É, e a fucsonomia, na verdade, é a possibilidade do usuário poder inserir etiquetas, tags, aos seus conteúdos. Né? É a possibilidade do usuário poder classificar é, os conteúdos. Então, por exemplo, quando a gente tira uma foto uh, numa rede social, como por exemplo o Facebook, e a gente coloca as etiquetas, as tags, eu estou fazendo fuccionomia, eu estou colocando ali a ah, Barra da Lagoa, dia 30 de maio, é, pôr do sol, enfim. Então, basicamente, isso é fuccionomia, tá? Então, embora o termo tenha uma conotação de uma nova versão para a web, ela não se refere a uma atualização nas suas especificações técnicas. né? Então, a web, ela não modificou a estrutura basilar dela, ela, com a Web 2.0, ela só criou aplicações, plataformas e tecnologias nas quais os usuários pudessem interagir e produzir conhecimento, né? E produzir conteúdo. Mas, na verdade, pessoal, o conceito da Web 2.0, ela deve ser encarada muito mais é, como uma mudança, né? É, no, na forma como usuários e desenvolvedores interagem na Web, né? e o ambiente de interação e participação que hoje engloba inúmeras linguagens e motivação. Então, agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre Web 1.0 e Web 2.0, tá? A Web 1.0 ela é considerada unidirecional, ou seja, uma única direção. Eu, site, empresa, produzo conhecimento e informação e só envio essa informação para os usuários e eu, o usuário só acessa aquela informação. Não existe troca, não existe compartilhamento de ideias, de informações. Já a Web 2.0, ela é considerada multidirecional. Então, por exemplo, uma biblioteca pode criar uma página no Instagram divulgando seus, suas novas aquisições. O usuário já pode comentar, curtir, dizer que gostou do livro ou dizer que está a fim de emprestar é, esse livro. Então é multidirecional essa comunicação. Na Web 1.0 as páginas são estáticas. Na 2.0 são dinâmicas, né? A gente tem chat, a gente tem interação, a gente tem fórum. Na 1.0 é, as tecnologias elas eram mais complexas. Na Web 2.0 as tecnologias elas têm que ser simples. Simples por quê? Né? Elas são complexas para o desenvolvedor, obviamente, mas elas são simples para o usuário, né? porque o usuário precisa de facilidade para poder produzir informação, né? Então, hoje em dia, a gente tem exemplos muito claros, que simplificou muito, né, gente? Hoje em dia, a minha avó de 80 anos tem WhatsApp, tem Instagram, né? É, muitas pessoas estão produzindo conhecimento unicamente só pelo celular. Por quê? Porque as tecnologias da Web 2.0 têm uma certa simplicidade que faz com que qualquer pessoa sem ter nenhum conhecimento da área de computação possa utilizar. Na web 1.0, a gente só publicava informação. Na 2.0, a gente participa. Na 1.0, a filosofia era proteger e controlar a informação. Na 2.0, é o compartilhamento. Né? A gente tem várias redes sociais e mídias sociais que compartilham. Não é 1.0, os sistemas eram fechados, né? Eram códigos, fontes fechados, né? Ninguém tinha acesso, só os desenvolvedores. Na 2.0, os sistemas são colaborativos, né? O código de fonte aberto, o acesso aberto, são as wikis, são os blogs. Na 1.0, o conceito era passividade e na 2.0, a interatividade. Vocês estão percebendo e entendendo aí as nuances e a evolução? Bom, sobre as ferramentas da Web 2.0, tá? Os blogs, tá? Os blogs, o que, que eles são? Eles são páginas pessoais em formato de diário. Quem nunca aqui teve um blog, né? Eu lembro que na minha época de adolescente, eu tinha um blog que era tipo um diário, eu usava ele como um diário pessoal para contar sobre a minha vida, tirava fotinho, falava sobre as viagens. Já foi desativado o blog, claro. Mas as pessoas surgiram né com os web, com os webblogs né os diários de rede né e os primeiros influências digitais é, eles também utilizavam os blogs né depois chegaram os fotologs, né que eram os blogs com as fotos daí tinha os os, os videologs né que eram os vídeos na forma de blogs depois aí o YouTube tomou conta e resolveu produzir uma plataforma né, que as pessoas mesmo pudessem compartilhar os seus vídeos ali de forma aberta. Então, a principal característica do blog é que toda a informação é produzida e, e, e disseminada em ordem cronológica. Tá? É, então, é sempre do, mais, da, do post mais atual para o mais antigo e o blog man, se mantém com esse padrão, tá? E o blog, ele pode ser vinculado com uma tecnologia chamada RSS. Vocês já ouviram falar de RSS? RSS vem da sigla Willi é, Syndication Simple. Simple, que é uma tecnologia que ela visa é, co é, coletar informações rápidas e resumidas e distribuí-las em uma única ferramenta. Vocês já viram, por acaso, deixa eu mostrar aqui para vocês, Na palavra é super difícil de falar, gente, gadget. É, o Windows ele tinha um gadget, o Windows 7, né? O 8 e o 10, eles tiraram esse tipo de gadget, é, que são aplicativos que ficavam na área de trabalho ali, né? Eles, ele, o Windows tinha, mas agora parece que com o Windows novo eles vão voltar com, com esses gadgets. É, ele tinha um gadget para RSS, tá? O que, que ele fazia? Não sei se vocês já usaram, eu tinha um e eu achava bem útil. Ele pega e resume todas as notícias das matérias dos, dos jornais que vocês costumam é, utilizar, dos sites, e disponibiliza um resuminho ali, como se fosse um Twitter da vida, né? com todas as informações mais relevantes ali, resumidinhas na tela, na área de trabalho, tá? Isso ficava na área de trabalho do computador, tá? Aqui, por exemplo, ó, Tinha os gadgets, aí tinha um para previsão do tempo, enfim. Mas o RSS, basicamente, ele resume ali notícias e informações, tá? E disponibiliza numa, num só local para o, o usuário. Então, o blog também tem essa opção de vincular. Ele vinculava ali RSS junto, né? Qual que é o objetivo do blog, tá? Prestem atenção nas características das ferramentas da Web 2.0. Por quê? Porque vocês, enquanto futuros, bibliotecários, gestores de informação, podem utilizar essas ferramentas para se comunicar com os usuários de vocês. Só que tem um detalhe, esse é o objetivo dessa aula, e esse é o objetivo de entender o que é Web 2.0 e o que é a Biblioteca 2.0. Por quê? Porque eu tenho que usar a ferramenta certa para a finalidade correta. Vocês concordam comigo? Por exemplo, eu não vou usar uh, uma tesoura para abrir um parafuso. né? Eu tenho que usar uma chave Philips, Então, eu tenho que usar a ferramenta certa. Então, os blogs, eles geralmente são utilizados para atuar como um canal de contato direto com os usuários e oferecer dicas úteis e informações adicionais. Então, é óbvio, partimos do pressuposto de que eu sempre preciso manter esse blog atualizado. Né? O que, que muitas bibliotecas fazem? Elas criam um blog, mas não atualizam, né? Então, ninguém vai querer seguir um blog ou acessar uma página que já faz, sei lá, já faz cinco anos que aquela página não é atualizada. Então, a gente tem que ter uma constância e atualização na publicidade dos dados, na publicidade das informações que são descritas ali. Tem muito, muita biblioteca escolar, por exemplo, que cria os seus blogs, né, que vincula, que cria seus blogs, que ali divulga os seus projetos, seus eventos, né, o seu calendário, os próximos eventos, enfim, dá para fazer muita coisa com blog, tá? E muita coisa criativa. Bom, a gente tem alguns exemplos de blogs que são da nossa área, blogs temáticos, né? Existem existem blogs pessoais, né? Que são diários pessoais, que não é o nosso caso estudá-los. Existem blogs temáticos que são de determinada área do conhecimento. Existem blogs só para eventos ou só para projetos específicos, tá? E aí vocês podem perguntar assim para mim, ou se questionar, né? Tá, professora, mas blog não é, uma, não é uma fonte de informação informal? Não. Ela pode ser uma fonte formal, desde que uh, o autor que produz esse blog tenha credibilidade, né? E tenha... É uma formação, né, um conhecimento, uma experiência sobre determinada área. A gente tem vários exemplos, se vocês forem buscar na internet, de professores universitários que têm seus próprios blogs, né. Então eles mantêm ali o seu currículo, disponibilizam seus artigos, disponibilizam slides, disponibilizam ali matérias e pesquisas sobre assuntos, né. Então a gente pode considerar que os blogs eles vão cap são responsáveis por capitalizar a inteligência global como uma espécie de filtro né ou seja a inteligência das massas né então é, Castells né defende muito esse conceito né de que a rede a internet ela possibilita é, com que toda a inteligência coletiva seja disponibilizada num só local né então isso é muito isso é muito bacana né pessoal então, vou mostrar para vocês aqui ó, o blog em bibliotecas.blogspot.com.br que é um blog da nossa área, tá? É... Eles falam né, sobre vários eventos, sobre workshops, ferramentas e contexto das bibliotecas, beleza? Temos também... É, ou Tá. Temos blogs também Pessoal, se vocês pesquisarem na internet vocês vão encontrar uma infinidade de blogs é, Biblioteconomia para concurso Esse é muito bom Tem vários, tá, gente? Vários, vários, vários, vários esse, ó, Santa Biblioteconomia, eu conheço a Thalita, a Thalita Gama, ela é incrível. Ela é shopping ela é muito bacana. A Thalita, pessoal, ela é bibliotecária e ela é, ela trabalha como, ela é, fun, ela é funcionária da biblioteca da universidade, acho que se não me engano, do Rio de Janeiro, a federal. E Ela montou uma empresa, ela é empreendedora. Ela montou uma empresa, se chama Santa Biblioteconomia, na qual ela vende apostilas, cursos. É, ela grava muito vídeo, muito material. Ela comenta questões de concurso. É, então ela, opa, que o blog aqui. Ela vende muito material sobre a, ela fornece, né? preparação para concurso público específico para a nossa área, tá? Tem uma série de outros, pessoal, outros, outros blogs é, que são voltados especificamente só para concursos na nossa área e são muito bons, tá? Esse Bibliotecário Sem Fronteiras também é muito bom. Tem o blog do Moreno, que agora eu esqueci o nome. É Biblioteconomia para concursos também, tá? É... Deixa eu ver se eu acho aqui. Lembro, ah, é o Gustavo Ren. É esse aqui mesmo. Eu acho que é esse mesmo. Bibliotecário Sem Fronteiras. É, Moreno Barros. É dele mesmo. E toda vez que, olha, eles têm livros, tem livros gratuitos também para baixar, eles têm, é, eles fazem, toda vez que tem alguma prova, algum concurso, eles fazem comentário das questões, né? É bem interessante, pessoal. Tem muito blog de qualidade na nossa área, tá? Muito, é só vocês procurarem. Bom, aí o Bibliotecário Sem Fronteiras, né? É, Biblioteconomia para concursos, é, que aqui tem os livros ó, do Gustavo Ren, Bem interessantes. O Biblioteconomia Digital também é um blog bem bacana, tá, que fala, fala muito sobre fontes e tecnologias também. Bom, agora vamos falar sobre a tecnologia RSS, tá? a Really Simple Syndication. É, essa tecnologia ela já existe desde 1997 e traduzindo para o português esse really simple syndication significa a distribuição realmente simples tá então o que que o rss faz ele distribui feeds né que que tem apenas os cabeçalhos e de descrições e links sem incluir imagem foto vídeo né e são informações ali rápidas e eficazes para apontar notícias ou alterações num site, e permitindo também que a gente clique ali para saber mais e que tenha receba conteúdos em áudio e vídeo, né? Então, tem vários programas específicos é, na qual a gente pode subscrever, ou seja, seguir feeds de várias páginas, e a gente vai automatizando aí a recepção dessa informação sem precisar acessar cada site de origem. Então, por exemplo, se eu quero acessar é, RSS, né, eu vou até pesquisar aqui no, no meu celular para ver se tem algum aplicativo. Eu costumava utilizar agora não uso mais. Mas é bem interessante, pessoal. RSS. Vamos ver se tem alguma coisa. Tem, ó. Tem esse Fiddly, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Tem o Free RSS Reader. Tem o Google Notícias, tá? Para quem não conhece, o Google Notícias é um aplicativo de RSS. E aí, o que, que eu faço? Eu só tenho que ir lá pegar a página, né? O link, o endereço das páginas, né, é, RSS, dos locais que eu quero receber informações. Então, ao invés de, por exemplo, todos os dias de manhã eu acessar a página do jornal Notícias do Dia, do Diário Catarinense. É, enfim eu posso acessar um, só o aplicativo de RSS e ele vai jogando ali o tempo inteiro as notícias. É uma central. É uma, como se fosse o, o feed da CNN. Vai o tempo inteiro ali disparando notícias, tá? Então, tem vários tipos de programa, né? Não existe um programa só específico. Esses que eu citei para vocês ali são para iOS, mas se vocês têm Android, é só digitar RSS no, no catálogo da... Play Store ou da Google, enfim, que vocês conseguem descobrir aplicativos gratuitos para leitura de RSS. Então, ele pode ser utilizado para todos os tipos de dados, para incluir cotação da bolsa, previsão do tempo, fotos, entre outros, tá? Então é uma ferramenta bem interessante do ponto de vista da distribuição e acesso às informações, tá? Então, é, o navegador, ele não é o único meio de visualizar feeds. Alguns agregadores são clientes desktop, né? Por exemplo, eu posso fazer a leitura desses, desses, desses feeds pelo navegador ou instalar o aplicativo na minha máquina, né? no meu computador e ver na área de trabalho. Mas, o, como eu comentei com vocês, o Windows tirou esses gadgets, mas ele vai voltar com essa versão nova a ter esses gadgets de RSS, né? E alguns dispositivos móveis também têm essa opção de RSS, tá? É, os leitores de RSS também são conhecidos pelo nome de agregadores de conteúdo. E alguns exemplos de leitores para o para Windows, né? O Feed Reader e o RSS Reader. E alguns exemplos de links que têm RSS são as páginas, né? Notícias Wall. E de olho na CI, de olho na ciência da informação. Notícias UOL era uma página que eu seguia bastante. Bem interessante. Porque daí eu posso escolher qual página eu quero seguir. Se é de tecnologia, se é de cultura, se é de economia, se é de saúde. É bem interessante. Bom, Twitter. Acho que vocês devem conhecer essa ferramenta, né? O Twitter, pessoal, ele permite atualizações permanentes de informações gerais. né? Tanto é que quando o Instagram ficou fora do ar, o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, todo mundo correu para o Twitter para poder trocar informação, né? para poder postar. Então, ele é ideal para disseminar novidades da biblioteca, né? novidades curtinhas. né? Então, o Twitter ele permite um contato direto com o leitor, atuando como um serviço de referência assíncrono, com respostas imediatas aos usuários. Então assim se eu não tenho essa disponibilidade de responder na hora de protidão o usuário, eu nem vou inventar de criar uma página no Twitter da minha biblioteca, né? Porque eu sei que vai dar problema. Então, assim, perguntas rápidas, informações rápidas, notícias rápidas, atualizações rápidas, o Twitter, ele é bem eficiente. Então, a gente tem alguns exemplos de bibliotecas que têm páginas no Twitter, como, por exemplo, a Biblioteca Central da Udesc e a Biblioteca Nacional, tá? vou até abrir aqui o link para ver se ainda está funcionando, o Twitter da Biblioteca da u que vamos verificar a última atualização que eles fizeram. Tem 212 pessoas seguindo, e ela segue 718 seguidores. É, pessoal, está um bocadinho desatualizado, né? A última... A atualização foi em 2019, mas eles fizeram divulgação de novas aquisições, é, postaram sobre novidades, falaram sobre a página do Facebook, da biblioteca. Então, esse está um pouquinho desatualizado. Vamos olhar se a Biblioteca Nacional ainda tem uma página no Twitter. Tem sim, ó. Tem 112 pessoas seguindo. Pouquinho, né, gente? Ah, não, não, desculpa, gente, eu confundi. Ela segue 112 pessoas e tem 273 mil seguidores. É bastante gente. A Biblioteca da Udesc que eu confundi na hora de ler, ela tem, ela segue 212, tem 718 seguidores. A Biblioteca Nacional tem bastante. Ó, gente, óbvio, o Twitter da Biblioteca Nacional tá bombando aí, ó. Fizeram um post agora, cinco horas atrás, ó. Que autor ligado ao modernismo representou em linguagem que lembra o cinema imigrantes italianos e brasileiros residentes de São Paulo nas primeiras décadas do século XX descubra neste artigo. Olha que legal gente, muito bacana o Twitter é da Biblioteca Nacional. Então é, é, aqui o povo já interage, curte, retuita, manda, faz comentários. Então é muito interessante essas mídias sociais. É, dentro do ambiente das bibliotecas. Bom, outro conceito que eu falei que eu ia conversar com vocês sobre é o conceito de tagging e fuccionomia. Né? É, são recursos para anotação semântica em conteúdos online. Né? O que seria anotação semântica? É dar sentido àquela informação que o computador talvez não soubesse interpretar, né? por exemplo. Nós já estamos chegando lá, né? Daqui a pouco a gente consegue fazer isso. Quando o computador vê uma foto de pôr do sol, ele não sabe. Se você não colocar um nome, um título para aquele arquivo, daquele documento, ele não sabe que aquilo representa o pôr do sol, né? Então a pessoa tem que fazer, descrever, fazer uma anotação semântica, ou seja, dizer o que aquilo significa, dar um sentido para o computador, né? Então a foxonomia. Em oposição à taxonomia, estende o serviço de indexação ao usuário. Então, é o próprio usuário que classifica a informação segundo o seu interesse, tá? Para quem não lembra, pessoal, a taxonomia, o que, que é? né? A taxonomia é a ciência que classifica os seres vivos, né? Então, ela estabelece ali ordens e critérios para classificar todos os animais e plantas da Terra, tá? Bom... As palavras-chave, livremente, que são escolhidas pelo usuário, são chamadas de tags, né? Tags em inglês significa etiqueta. Então, tal característica torna a exploração de conteúdo mais aberta e profunda. E reflete a opinião do usuário, né? Ou seja, a linguagem natural e a evolução do vocabulário. Então, praticamente hoje em dia, é a gente faz taxonomia é, em quase todas as redes sociais, né? A gente põe as hashtags também, são, são, são etiquetas, né? É, as fotos, quando a gente coloca a localização, o horário, o dia, quem estava junto, isso basicamente é etiquetar, é, é classificar, indexar aí o conteúdo, dos objetos que são publicados na internet. Bom... Agora falar sobre redes colaborativas, né? O que, que essas redes fazem? Ela permite a produção de documentos de forma colaborativa e todos podem trazer contribuições para o conteúdo, né? Qual é o exemplo da rede colaborativa mais uh, popular no mundo inteiro? Acertou quem disse Wikipedia, né? Até porque a fotinho já estava ali, já entregava ali a dica. Mas ela existe é, falando isso, deixa eu até pesquisar será que na Wikipedia tem falando sobre a Wikipedia? <risos> fazer uma, uma pesquisa né surgimento da Wikipedia, que a Wikipedia nada mais é pessoal que ah, uma, um exemplo, né? um modelo de um projeto que deu certo foi bem sucedido, mas a Wikipedia não pode ser confundida com a tecnologia de Wiki Existem várias wikis. A, a Wiki é a parte do pressuposto, que é uma página web que ela pode ser editada por qualquer usuário. Então, wikis existem vários tipos. Tem a micwidia, tem a é, Wikimedia, tem várias, vários, várias tecnologias que, que trabalham com a, a Wiki. Mas a Wikipédia, é, ela é um projeto né, que existe desde 2001. E ela veio com a intuição de ser uma enciclopédia de conteúdo livre e editada por todos. Né? Bem bacana. Quebrou aí os vendedores de Barça, né? Na face da terra. Não sei se vocês se lembram, mas há um tempo atrás, antes da popularização da internet, as pessoas buscavam sobre coisas na barça na Wikipédia física impressa né era um calhamaço desse tamanho custava caríssimo e poucas pessoas tinham condições financeiras de comprar enciclopédias né então era bem complicado assim o conteúdo acabava ficando um pouco restrito para quem tinha condições né e geralmente a gente quando que precisava fazer um trabalho de pesquisa a gente ia ter que ir, e tinha que ir até a biblioteca da escola para poder Consultar as bases. Bom, pessoal, outra ferramenta interessante de rede colaborativa são os CMS. O que é CMS? Vem da sigla do inglês, Content Management System, que significa gestores de conteúdo para a web, tá? O nome é bem complicado, mas eles são bem mais simples do que o nome deles, tá? Eles são, eles permitem essa tecnologia criar sites e conteúdos interativos. Vocês têm algum exemplo aí na cabecinha de vocês de um gerenciador de conteúdo web? Ele vai permitir que o próprio usuário inclua as informações no seu site. E ele mudou o conceito de criação de sites na web. Eu não sei se vocês se lembram, mas muito tempo atrás, para criar uma página, um site, a pessoa tinha que ter conhecimento Tecnológico, né? Tinha que ser web designer, tinha que saber fazer a, a, toda a arte da página, a cor, as figuras, as imagens, tinha que entender de programação de, de código HTML, né? É, e era uma coisa extremamente complexa, difícil. Você tinha que pagar para alguém fazer o seu site, ou então você se arriscava a fazer você mesmo, mas geralmente estava ruim, porque qualquer entrada, qualquer é, código. É, de comando incorreto, é, a página apresentava erros. Então, o CMS veio para quebrar isso, né? Então, são usados para armazenar, controlar, para ver documentação empresarial, tais como notícias, artigos, manuais, manuais técnicos, guias de venda, brochuras de marketing e simplificou muito a vida das pessoas que querem criar sites, tá? Vocês sabem algum exemplo de gestor de conteúdo para a web que é bem famosão e popular e que todo mundo usa e que deixou o processo de criação de site bem fácil, rápido, simples e intuitivo? Só arrastar, e soltar e configurar? Em cinco minutos a gente tem um site pronto? Vocês lembram de algum? A gente tem, pessoal, o WordPress. O WordPress é um exemplo, é o mais popular e mais bem sucedido exemplo de gestor de conteúdo para a web. Existem outros, tá? Existe uma infinidade, é, mas o WordPress é o mais popular de todos, tá? Então, a gente pode incluir arquivos de computador, imagens, áudios, vídeos, documentos eletrônicos, conteúdo da web. Aqui eu cito três exemplos para vocês. O Joomla, que é um CMS de código livre, também criado em PHP. O WordPress, que é utilizado para criação de blog, mas ele é muito utilizado também para a criação de páginas e sites profissionais de empresa, para pessoa jurídica. E o O's Commerce que é um gerenciador de conteúdo de código livre e criação de uma loja, e é um dos mais conhecidos e utilizados, tá? Bom, quais são as características principais da Web 2.0, tá? Os serviços e não os softwares empacotados com escalabilidade de custo eficiente. O que que isso significa, né? O que que é escalabilidade? Significa que eu posso crescer de acordo com a demanda por um custo baixo. Tá? Então assim, se eu tenho uma rede, né? Por exemplo, o Twitter. É... Eu tenho que comportar ali, vamos supor, o acesso de uma pessoa que entrou no dia ou de milhares, milhões né, no mesmo dia. Então, escalabilidade tem a ver muito com a elasticidade, né, com, com a possibilidade de aumentar a demanda de acordo com o uso, né, no momento do uso. Além disso, outra característica da Web 2.0, controles sobre as fontes de dados únicas e difíceis de serem criadas e que ficam mais ricas quanto mais pessoas a utilizarem, né? O Instagram. Vocês acessarem o Instagram, vocês piram, né? Quer dizer, vocês já acessam, vocês já sabem o que é. É uma rede social que todo dia, toda hora, 24 horas por dia, 7 dias da semana, tem gente produzindo conteúdo, publicando materiais, e, e não é a empresa que se preocupa com isso, né? É as próprias é, pessoas que estão alimentando a rede. Então, quanto mais gente usa, mais rica a rede fica. A Web 2.0 também parte da filosofia, do princípio da confiança no usuário como co-desenvolvedor, tá? Então, eu confio... A Wikipédia, gente, é uma tecnologia que ela tem confiança radical no usuário. Então, eu confio que as pessoas vão usar corretamente aquela rede e não vão trapacear. Até porque vocês sabem que dentro da Wikipédia, como a Wikipédia passou a virar uma coisa que é responsabilidade mundial, global, quando alguém posta algum conteúdo que é inverídico, é, algum moderador vai lá e desfaz, porque você consegue ver né? quem publicou, quando publicou, o IP da pessoa, o que ela modificou. E é possível desfazer essas ações. tá? Então é um princípio de confiança total no usuário e que tem funcionado, tem dado certo. A grande maioria das pessoas se preocupou em deixar com que a Wikipédia realmente ajudasse, porque ela é de todos, né? Ela é um patrimônio público, ela é um bem público, né? Que todo mundo tem acesso, todo mundo produz conteúdo verídico e de qualidade e aquilo vira uma corrente do bem, né? Além disso, as... Ferramentas web 2.0, elas agregam a inteligência coletiva, né? Então, se todo mundo postar alguma coisa interessante, bacana, ao longo do tempo, a gente vai ter toda a inteligência global ali disponível na ponta é, dos dedos. E ela é, tem uma filosofia muito voltada para estimular o autosserviço para o cliente. O que é esse autosserviço? É o cliente fazendo seu próprio serviço. Então, eu quero ver foto de gatinhos, mas eu também posso publicar fotos de gatinhos. Então, se todo mundo publica fotos de gatinhos, eu vou ter uma biblioteca quase que ilimitada de fotos de gatinhos, né? Um exemplo, claro. E uh, é pensada a Web 2.0 para softwares para mais de um dispositivo, né? Então, o WhatsApp, por exemplo, ele é usado para celular, para tablet, para computador, né? WhatsApp web. Então, Dá para instalar também o WhatsApp desktop, né? Então, são ferramentas que são utilizadas para mais de um dispositivo. E todas a, a, a interface do usuário, o modelo de desenvolvimento e o modelo de negócio são leves, né? São simples e são leves. Então, aqui, pessoal, é, a gente tem um mapa aqui com noções da Web 2.0. Tem várias ferramentas aqui, ferramentinhas. Se vocês pesquisarem... Mapa Noções da Web 2.0 no Google Imagens, vocês vão recuperar essa imagem, tá? Mas se vocês quiserem depois dar um zoom, vale super a pena. É... Acho que ele vai abrir aqui. Eu cliquei ali no link. Vamos ver se o link está ativo. Tá, o link está ativo. Então, a gente pode dar um zoom aqui e verificar pela própria imagem. Ó. A imagem está demorando. Pra... Nossa, gente, fazia tempo que eu não via a imagem carregar assim, ó parece até conexão Vai de escada. E carregando de pouco em pouco. Acho que é o Teams, ele sobrecarrega muito a minha rede. Agora eu fiquei. Estou passada, gente, fazia anos que eu não via isso, uma imagem carregar assim, de pouco em pouco. Ó, a própria. Página, ah, aqui dá para ver melhor, pessoal, que dá para ver o, o, o, o zoom melhor. Então, assim, ó é, esse mapa, ele é legal porque ele é um mapa instrutivo, né? Então, aqui o Web 2.0, então ele fala assim, hum, ferramentas, é, por exemplo, weblogs, né? Quais exemplos de weblogs a gente tem? Sistemas para criação é, de conteúdo, né? Blog, Wordpress, La Coqueteleira, Windows Live Spaces, redes de blogs, a gente tem Web Blogs, SL, Hipertextual, CDYS, uh, vamos ver aqui. Exemplos, né? Podcasting, por exemplo, está ah, em espanhol, tá? mas eu garanto que o espanhol de vocês é bom tanto quanto o meu. Arquivos de som que se distribuem mediante é... É isso, é, mediante inscrição de luz ouvintes. Então, podcast, pod sonoro, comunicando, fullcast, videologs, ó. Videologs, gente, é o pai do, do YouTube, né? Arquivos de vídeos que se distribuem mediante inscrição. Mobus TV, pod.tv e Vila Web TV, Wix. Então aqui tem as explicações e o conjunto de cada ferramenta. Conteúdos criados por, pelos usuários por qualquer um que pode modificar, corrigir e ampliar. Wikipedia, Wikimedia, Cordobapídia, Madripídia, pro, provavelmente espanhol aqui, né? Com certeza. Então, aqui, pessoal, a gente tem que ver é, quais são as palavras-chave que estão relacionadas ao conceito de Web 2.0, né? Então. Web 2.0 tem a ver com dados e informações, né? Compartilhamento, mobilidade, recomendações, economia da atenção, tags, folksonomia, software social, rede social, interface ricas. E aqui tem todas as palavras-chave que estão relacionadas ao Web 2.0. É interessante vocês fazerem a leitura desse material, tá? Desse desse link. Por exemplo, assim, ah, o que é tag? O né? que eu quero saber o que é um tag. Aí ele fala, ó, etiquetas e palavras-chave que descrevem ou associam diversos tipos de objetos de informação e que servem para classificá-los, geralmente no modo informal. E aqui do lado tem exemplos de marcadores sociais e tags, né? Como, por exemplo, Delicious, o Gênio, o 11870.com e o WebDinio. Tá? Então, aqui tem vários, oh, gente, redes sociais pessoais. O oh, Orkut morreu, coitado. Friendster, Linkara, Bepan. É porque esse, essa figura é um pouco mais antiguinha, né? por isso. Oh, ferramentas Web 2.0 para compartilhar vídeo. YouTube, Google Vídeo, Dailymotion, delay, é, delay Play. Nossa, essa palavra é difícil de falar. Enfim, pessoal, geralmente... Eu fazia, eu colocava na prova é, pedindo para os alunos citarem exemplos de Web 2.0. Então, leiam, porque vai que eu repito essa questão novamente aqui. Tem vários exemplos de ferramentas da Web 2.0, tá? E tem que ser essas, né? Porque tem que ter interação. Se citar site e e-mail, tá errado. Tá incorreto, beleza? Bom, para finalizar, né? Considerações finais. É, o princípio por trás do sucesso dos nascidos na Web 1.0 que sobreviveram para liderar a Web 2.0 parece ser porque eles souberam aproveitar o poder que a rede tem em tirar partido da inteligência coletiva, né? Então as pessoas pensaram assim, por exemplo, vocês já pararam para pensar que o Mark Zuckerberg é um, cara, é um dos caras mais ricos do mundo sem precisar produzir zero conteúdo? Isso não é uma coisa muito louca, porque se a gente for parar para observar, eles ganham muito dinheiro sem produzir nada, eles só criaram uma ferramenta, quer dizer, só não, né? Claro que, que quem criou isso foi muito inteligente, mas eles desenvolveram uma tecnologia, uma ferramenta que fosse simples para o usuário, mas é complexa para eles desenvolver esse código-fonte, obviamente, mas que fosse simples para o usuário e que, fizesse criar seu um ambiente com que permitisse que o próprio usuário produzisse conteúdo. Então, ela se retroalimenta sozinha. Ele não precisa fazer nada. Ele só deixa o servidor lá funcionando e o negócio funciona, é vivo, né? É muito legal. Isso. É, e os hyperlinks, claro, são o fundamento da rede. E à medida com que os usuários vão adicionando mais conteúdos e sites novos eles passam a integrar a estrutura da rede à medida que outros usuários descobrem esse conteúdo e se conectam a ele. E as redes crescem organicamente, né, como resultado da atividade coletiva de todos os usuários. Então, é bem interessante essa ideia e é bacana. né? Deixo aqui para vocês algumas referências. O texto que é o Web 2.0 do Tim O'Reilly, E uh, tem um texto do Eric Schmidt... E, e, tem um texto, não, gente, desculpa, é um vídeo, é um vídeo no YouTube, esse é um link, que ele fala sobre a diferença entre o Web 2.0 e o Web 3.0. Então, se vocês quiserem assistir, vale a pena, até para poder fazer a atividade de TIC, né? E deixo para vocês também aqui, o link está ativo, tá, pessoal? Só tem que estar tá no modo apresentação, em tela cheia, e aí é só clicar que abre uma conferência do TED, Tá? que fala sobre é, ferramentas para o um mundo melhor, que fala sobre ferramentas da Web 2.0. Então, é bem interessante, vale a pena. Recomendo que vocês assistam essa palestra. E é isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre o Web 2.0. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, podem perguntar no chat do Moodle que eu ou o Vitor estamos aqui à disposição de vocês. Beleza, pessoal?